Olá, meus lindos! No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês uma receita deliciosa de café cremoso que pode ser servida tanto quente como gelada e é sensacional! Então, vamos para os ingredientes! Meia xícara de café solúvel, meia xícara de água morna, meia xícara de açúcar. E antes de começar a receita, você já vai fazer o quê? Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Esse botãozinho vermelho que tem aqui embaixo, isso, clica nele, aproveita e depois clica no botãozinho do lado que parece um sininho. Assim o YouTube vai te avisar toda vez que a gente lançar um vídeo novo. E a gente tá aqui toda semana religiosamente lançando um vídeo novo pra vocês. Agora vamos começar a nossa receita que é muito, muito, muito simples. Aqui na minha vasilha eu vou colocar o café. Aqui eu tô usando o café solúvel normal. Açúcar. E a água morna. É preciso que a água esteja morna aqui para poder o café emocionar. A gente vai fazer o que aqui? A gente vai só bater até ficar bem cremoso. É sério, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, vocês viram, né? Pega uma vasilhinha um pouquinho mais alta para não acontecer desastre na sua casa. Gente, eu bati aqui meu café com o um mixer de mão, mas vocês podem bater com a batedeira normal, sem problemas. O que é que eu vou fazer aqui? Meu café tá pronto, agora é só a gente servir ele. para isso, é só dissolver em leite ou em água. Eu prefiro dissolver em leite e fica parecendo um cappuccino bem cremoso. Então eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. Primeiro, eu gosto de guardar ele nessas vasilhinhas de vidro. Isso daqui você pode guardar no freezer direto. Na hora de servir é só tirar uma colherada e colocar na xícara. Não precisa descongelar, não precisa nada, ele fica assim perfeito, cremoso e mantém toda a cremosidade. eu tenho a minha xícara aqui com leite que já tá quentinho, mas se você preferir pode servir com leite gelado também, como eu disse no começo do vídeo. Esse café pode ser quente ou gelado à sua preferência e a gente vai fazer o quê? Pegar uma colherada de café e colocar na nossa xícara. Já chegou a melhor hora de todos os vídeos, que é o a hora que eu vou experimentar. Vamos experimentar o nosso cafezinho. Hum. Ele fica tão cremoso, que é meio surreal. Muito, muito delicinha. Esse café é super simples, prático e fica essa coisa maravilhosa. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima.